E o sol Perguntou à lua E o sol Perguntou à lua Quando, quando houver amanhecer E o sol perguntou à lua Quando houver amanhecer E o sol de manhã é rai E o sol De manhã é rai E ao meio E ao meio o dia é morgado E o sol de manhã é rai E ao meio o dia é morgado E à tarde Já vai doer e à tarde já vai doente E à noite, e à noite é sepultado E à tarde já vai doente E à noite é sepultado vista dos olhos teus e a vista dos olhos teus que vem, que vem o sol cá fazer e a vista dos olhos teus que vem o sol cá fazer que vem o sol cá, e cá o fazer. Sol Perguntou à lua E o sol Perguntou à lua Ora linda, linda, linda Oh linda, linda, linda Que és mais linda do que o sol Deixa me passar uma a noite Nas dobras do teu lençol Sim, sim, cavalheiro, sim Sim, sim, cabelheiro, sim Hoje sim, amanhã não Meu marido não está cá À feira do Marvão Onze horas meia-noite Onze horas meia-noite Marido à porta bateu Bateu mas duas vezes E Laura ainda não respondeu Ou oh, ela está doentinha Ou oh, ela está doentinha Ou oh, então tem outro amor Chave. Lá no meio do corredor De quem é aquele cavalo? De quem é aquele cavalo? Que a minha esquadra entrou É para ti, meu marido Foi teu pai quem te mandou De quem é aquele casaco? De quem é aquele casaco? Foi teu pai quem te mandou é para ti, meu marido Filho, minha paninha De quem é aquele chapéu De quem é aquele chapéu Que ali vejo pendurado De quem é que eu suspiro? De quem é que eu suspiro? De quem é que eu suspiro? Que ao meu leito se atirou E Laurinda ao ouvir isto Caiu ao chão das Laurinda, oh, linda, linda, linda. Laurinda, linda, linda, linda. Caras tuas irmã Tralas todas de um amor Que a mais linda delas toda Há de ser o meu amor Que a mais linda delas toda Há de ser o meu amor